tão importante que ele não sabe o que falar, né, eu não queria cortar aquilo que eu estava falando, né? Deixa, me, me lembro de contar isso daí, né? mas eu estava falando o seguinte, é, é, é, é tão importante essa maneira de nós encararmos esse absoluto, é tão importante, é um negócio tão é, é, maravilhoso eu tenho de focalizarmos é o que nós estamos querendo dizer, que o problema é que a pessoa nem percebe o que ela está estudando. Sabe? É isso que eu estava falando, que, que eu não terminei, que, que eu faço com os clientes, com as pessoas que ligam na firma, com, com pessoas, que nós estamos explicando que o reino aqui, aqui, esse reino onde nós estamos, é divino e só tem ele. É isso que nós estamos revelando. E que Deus é a nossa identidade. Essa é a verdade, a identidade a nossa é, é o próprio Deus. É isso que nós estamos revelando. Percebem que nós estamos revelando isso ou não? <risos> tá? Quer dizer, o Deus que todo mundo adorando e falando, todo, tá? é essa vicidade nossa, já. Sempre foi assim. E o reino onde esse etnia vive é aqui mesmo, o paraíso. Esse é o estudo. É só esse o estudo. Que eu me chamo, é estudo entre aspas uma percepção de algo que sempre foi assim. Nunca houve começo nem fim. É aqui mesmo. Tá? Então, é, é importante primeiro que a pessoa perceba o que está sendo dito no ensinamento. Primeiro. Para que nós é, captemos a mensagem, nós precisamos saber onde que ela, ela está operando. Primeiro. Ensinamentos, por exemplo, que, de bom nível, que falam, por exemplo, é, em demonstrações visíveis da verdade. A unidade, por exemplo, fala muito nisso. Nós demonstramos a demonstração da verdade. Então a pessoa mostra lá a pessoa que tinha um problema, depois mostra o curado e fala a demonstração da verdade. Nós estamos falando algo diferente disso aí. Que nós estamos falando? Nós estamos falando que Deus é o um nosso ser aqui e agora. Certo? E outra, não tem mente nenhuma para conscientizar isto. Por quê? Porque essa mente que está aqui funcionando é divina. E nunca foi é, inventada outra mente além desta. Não existe outra mente. O que, que significa isso? Que a nossa consciência já é iluminada. Do jeitinho que está. Agora, a consciência de todo mundo, ela é iluminada. Por quê? Porque é a consciência divina. Aí, de onde que, onde que, que surgiram aquelas, aquelas dificuldades todas? É a pessoa ler isso e falar assim: bom, é, mas como eu não percebo isso ainda, eu preciso vivenciar. Então, ela colocou entre o agora que existe, uma consciência iluminada, eu coloco um intervalo mental de tempo para esperar que o que já está revelado, se revele. Dá para, dá para entender onde está funcionando a ilusão? Se eu chego para uma pessoa e falo assim, a consciência de todo mundo aqui é, é iluminada. Então, o que isso significa? Que Deus é a nossa consciência. Então, nós estamos enxergando só o que é real. Então, onde que enxergo isso? Lá fora? Eu vendo as coisas que perfeitas? Não. Dentro de mim, onde está o meu universo, a minha consciência, certo? Então, é, quando eu reconheço isso dentro de mim, eu sei que está então, assim, se eu gastar um segundo para falar assim, bom, então vou fazer meditação para conscientizar isso, eu encobrir essa consciência iluminada, que já é a minha atual, por um pensamento ilusório de que o tempo existe e que eu vou precisar dele para que essa consciência se revele. Está dando para acompanhar? Ou não? Está complicado ou não? Pode falar. Eu coloquei nos textos assim, o primeiro passo qualquer. Eu sou a consciência iluminada. Fecha os olhos. Eu sou a consciência iluminada. Estou tirando aquela ideia de que existe um ser humano a nada consciente isso. não tem esse ser humano não tem mente humana em parte alguma nem consciente nem com subconsciente. Nós podemos é, subdividir a inexistência em mil partes, tá? mas a inexistência ela é nada. Não houve outra intenção de mente, a essência divina. Não, Será que é tão difícil a pessoa perceber que só tem a mente divina funcionando? Desde o princípio? É difícil? Se a gente pensar é, em outra mente além da divina, então onde que surgiu? e é achar que a mente divina está é, é, coexistindo com a, com a outra, e que a outra ainda tem poder, né? inventaram a outra que não existe, deram poder para aquela que não existe e a onipotência ficou palavra de dicionário por isso que eu falo que o ensinamento absoluto é o que funciona se pessoa fecha os olhos, nós vamos descobrir o que? o nosso universo está dentro de nós, está lá na aparência lá fora o que é aquilo lá fora? é o play center, palco de distrações, miragens mentais é isso que é o mundo, as pessoas ficam tão preocupadas com ele elas estão preocupadas em preencher lacunas dele ou se livrar de algumas preenchidas por elementos indesejáveis, isso que é o palco de diversões, é um, um mundo, é um play center com alguns pontos vagos que a pessoa está lutando para preencher e os preenchidos que ela quer preencher de novo que está mal preenchido, esse é o ser humano, esse é o, é o filho pródigo, tá sempre, sempre descontente. Sempre procurando é, se satisfazer e sempre estudando. E o pior é que sempre estudando a verdade também. Né? O que é a verdade? Nós somos o eu impessoal. Então, é, a meditação, ela diz o seguinte. Como eu sou impessoal, então tudo aquilo que existe faz parte de mim mesmo. Por isso que eu falei a importância dessa palavra impessoal. Existe uma, a, a um eu é que é impessoal, então o supor, eu estou aqui, esse mesmo eu que eu sou, ele se expande ao infinito, tá? e eu vejo em termos de totalidade a minha natureza sem divisões, até o infinito. Ninguém é capaz de saber onde que eu termino e alguém aí começa. Ninguém sabe dizer isso? que é, hein? Cadê a separação entre a gente? Como é que está? Alguém percebeu que não tem uma separação? Se a substância é só aqui. Vamos falar em termos, assim, é, em termos aparentes, para simplificar. Eu estou falando aqui, tem um ser aqui, está numa mesa, tá? entre um, a mesa, o ser, existe o ar, né? certo? Entre o ar e a outra pessoa, tá? tudo um unham, não? Vou analisar fisicamente aqui, que, que, que existe tudo átomo, isso aqui eu ligando tudo, grosseiramente falando, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Exatamente. a mesma coisa. Estou colocando o oxigênio do, do ar para mostrar um exemplo prático assim de, da nossa unidade. Nós somos o mesmo ser. Nós somos o mesmo ser. Esse ser é o in. Até eu coloquei num um dos textos que e, além de nós dizermos que eu sou um com todos, cada um quando for meditar vai meditar, pensando que além de nós sermos um, nós somos o um tem uma diferencinha. E se existe um, eu sou o O que significa isso? Que nada pode ser alterado em mim, porque não tem nada para. É, não é possível, eu sou o todo. Então, tem um texto do Eclesiastes, nada pode ser acrescentado, nem tirado. É aí que surge. Essa percepção dá a tranquilidade nossa na vida prática para que aconteça da, aquele tipo de coisa que eu estava citando na filma, né? ou na vida de cada um, e surgiu o suprimento junto com a carência ou a necess, junto com a necessidade. Né? Então, mas. Então, bom, tudo bem. Mas, em termos práticos, qual seria o nosso proveito em afirmar eu sou o um 1 Vamos ver quem que que podia falar para a gente Eu sou o 1